Gente, muito feliz por anunciar o livro que Kelly e eu escrevemos juntos sobre criação de filhos, como flechas, preparando e projetando os filhos para o cumprimento do propósito divino. Nós estamos muito empolgados e crendo que será uma ferramenta muito importante, trará impacto dentro da sua casa. É verdade. Paulo escreve a Tito, e essa orientação bíblica se estende a nós hoje, de que as mulheres mais velhas, mais experientes, devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, seus filhos, ou seja, é papel da igreja discipular as famílias. E não apenas essa visão geral de discipular da família, mas do compartilhar de uma bagagem adquirida. Essa foi a razão pela qual nós demoramos tanto tempo para escrever o livro, na é é, verdade? Nós, queríamos que, nós sempre acreditamos nos princípios bíblicos, mas nós queríamos ter aquela, aquele momento onde nós aplicamos e vimos que deu tudo certo. Então, tipo, testado e aprovado, e, e aí a gente então pôde escrever com a... segurança a gente, e alegria esse a... a gente tem até brincado que hoje nossos filhos crescidos, criados, amando o Senhor, vivendo de uma forma exemplar, são verdadeiros troféus. Porque a palavra de Deus funciona. E nós queremos compartilhar, não apenas do entendimento bíblico, que é o nosso Ministério de Ensino, mas também da nossa experiência na criação de filhos. O livro se baseou na declaração do Salmo 127, que os filhos são como flechas. Então nós dividimos ele em três partes. Na primeira, a gente diz que toda flecha ela é lançada para atingir o alvo. E a gente dividiu o alvo em dois aspectos. O primeiro o alvo geral para todos os filhos, os pais devem conduzir os filhos a Cristo, a conversão, a salvação, mas também tem o alvo personalizado, nós precisamos discernir o plano, o destino profético, o propósito de Deus para cada um, e isso também tem que ser levado em conta. Mas, como diz Isaías 49,2, colocou-me como flecha polida na sua aljava. Quando a flecha chegava ao, ao polimento, era o estágio final do acabamento, da, de todo um processo de preparação, e nós temos entender que a flecha, antes de ser lançada, tem que ser preparada. Mas depois de preparada, ela não vai direto para o ar, vai para o aljava espera a hora certa. Então nós trabalhamos tanto a preparação das flechas, depois da ideia do alvo, a segunda parte do livro é a preparação das flechas e a terceira é o tempo da aljava, o tempo da espera e como isso é importante e necessário. A gente está muito empolgado com essas verdades que podem mudar o destino de filhos, porque pais com orientação bíblica certamente farão um trabalho bem melhor. É isso mesmo. Bom, nessa fase de lançamento, para aqueles que adquirirem o livro, nós estamos dando de presente dois cursos online. Um que já vem com o livro adquirido em qualquer lugar que Kelly e eu gravamos um curso sobre criação de filhos. Um segundo, diz respeito à família, o propósito de Deus para a família. E, além disso, estamos dando de presente também para quem adquiriu o livro. Conversando, a gente se entende. Uma mensagem sobre comunicação, né? O foco dela é a família e acredito principalmente para os pais de filhos um pouquinho maiores, isso será uma ferramenta fantástica. Quero encorajá-lo a fazer um investimento de não apenas adquirir, mas ler e estudar esse material. Isso fará uma diferença enorme na sua vida como pai.